A primeira coisa que a gente precisa ter em mente que água e sabão é melhor do que álcool gel. Então não justifica o desespero das pessoas para comprar álcool gel, porque água e sabão é melhor do que álcool gel. A gente só usa o álcool gel quando não tem acesso a água e sabão. E mesmo assim, se a mão tiver com alguma sujidade, alguma sujeira agarrada na mão, o álcool gel praticamente não funciona nesses casos. É, e se a mão tiver molhada também, colocar o álcool gel... É, ele também perde o efeito se a mão tiver molhada. E quando colocar o álcool gel, é, usar de maneira que deixe ele secar sozinho na mão. Se você passar o álcool gel na mão e for lá enxugar a mão, ele também perde o efeito. Agora, tem que ter muito cuidado em relação ao álcool gel, porque se, se você usar álcool gel perto de fogo, né, fogão, churrasqueira, isqueiro, isso pode pegar fogo, é perigoso. Né? Tem vários casos já de queimadura que as pessoas tiveram por esse tipo de acidente. É, a outra coisa é o seguinte, é, as pessoas é, quando forem é, usar o, o álcool gel, elas friccionarem bem na mão toda, entre as unhas, entre os dedos, e não só dar aquela passadinha rápida e, e pronto, porque assim também não fica bom não. Mas lembrando de novo, a preferência é água e sabão, só quando não tiver isso que a gente aperta o álcool gel.